Então tipo, tudo que dá no meta. Gente, ganhamos é de dono. O Ninja. Olha só o título. Caralho. o, jogo que o Ninja jogou, mano. Maravilha, Ó, eu vou de fúria, mano. o RCN vai com o bagulho que marca, o Reninx vai. Olha <coughs> ah lá, que é isso, party dos streamers. Dos streamers. <risos> eu tava falando pro Bonnie esses dias, né? Que bem que podia ter. Eu não sei se é pro Bonnie ou Reninx, sei lá. Que bem que podia ter um negócio. Desce pra esconder o nome, tipo usar um número que nem, que nem o stream do Fortnite, tá ligado? Que ele usa o nome da skin, ou o streamer, aparece uhum. É muito melhor do que usar teu nick ali Eu não, não me importo, eu não quero divulgar meu nome Vai tomar no cu Eu só não aguento mais nego me focando Por causa que acha que eu tô gravando É que nem na outra, o cara veio mandar mensagem Eu tô só gravando yes. Agora que eu tô voltando a jogar paladinha, Tô pensando em mudar meu nome de novo <risos> <risos> <risos> <risos> Pra qual? Sei lá, qualquer nome. O pessoal já tá acostumando com o Spook já. <risos> eu, tô, eu, tô, nome... eu tô jogando numa conta Smurf, que o nome é mais curto. O Nome da, da, da... Só quem me focar é viado, sei lá. O L no I. Olha lá, ó. Tem trova de lá? Tem! É o mesmo time! De é novo! Mesmo, cara. É o mesmo, É o, é o mesmo Lex, inclusive. Não, é, é os mesmos de todo mundo, é os mesmos, ah, mesmo. Não vamos falar merlinha de novo. É o, sei lá, que time que eu já até esqueci o nome. É, Trace Gaming. Normalmente ah, é. quando cai no mesmo mapa, repete. Eles, estão, tre eles mapa. estão treinando composição, porque daí no patch, o patch tá agora, um patch 1.5, 0.4 no momento. Não, 1.5. É, mano, a gente vai precisar de mais demo, mano. Porque quando foi pro 1.6, mudou é, totalmente o método. É, eu um vou metro, pegar demo, até. com certeza. Tá, tá, ó, bom. eu vou de Fúria com a carta que cura bastante na hora, tá ligado? Vocês querem que eu vá com outra carta da Fúria? Por certo. É. A gente vai precisar de um counterizar, gente. Já fiz, eu e Bonnie já fiz demo, mano. Hein, ô, Renan, qual carta que... de Fúria tu quer que eu vá? Qual carta que tu cura vai? 25 mais baseado enquanto a vida... Não, não, do pilado pilado é melhor. <risos> que tá cura, com com do pilar? Pilar? É, você tá com o deck do Pilar? Não, não, só com valorizar valorizado. Então vai com valorizar mesmo. O deck do Pylássia tem que botar o nível 5 na tá. área do... do eu começo com o Caut ou o Cronos? Vai Caut, vai Caut. Tá. O Cronos não faz muita diferença pra ela, não. <risos> Mano, nós estamos fodidos, velho. Agora que eu percebi tudo o bônus que dá nessa porra. <risos> Exatamente. Nossa, tem que vai morrer, É Torvald. Por isso que derrete em dois segundos. Olha, estão tudo na esquerda. Eu stunei um, hein. Só matar. Boa. O Lex não morre, é assim, você tem que ter isso na cabeça. Não, o Torvaldo, o foco do Torvaldo O Torvaldo tá passou lá pra da trás. Atrás de vocês, ó. Lex o. O Lex comigo. tá morto. Tá aqui tem mais, que óbvio. Eu tô muito trancado aqui, velho, eu preciso. Vem eu pra cá, vem pra o cá. apanhou. Eu tô sozinho, o Lex morreu? morreu. O Torvaldo vai morreu. se matar. Que? Matou. Vai voltar junto com o Lex. Nova estratégia, pessoal. Suicídio. Sempre a solução. fazer é, é, é eles estão treinando mesmo. Uhum. Mas eles não entendem que tem um aspectos na comunidade. Como é que eles vão ganhar do pets? O cara é imortal, é um deus. estão bem? estão bem? Ó, oh, o Lex tá vindo, hein? Pô, oh, a cara aqui, né? Ai ai, ó, oh, o Lex voou ali. tá passar por cantinho aqui, ó. Oh, não. Ô, Taira! Quando tiver sudado, aproveita pra usar a Não, o culpa o bolha. pra mim, dá o culpa pra mim. Eu mandei bully, Ele tá mortinho já. Vou passar aqui, ó. Vou levar ele. Não morreu. Ele morreu, tá... mano, Caralho, aguentou isso, como? Ah, morri! Caralho, morri! Obrigado, Renildo. Pega o Less, pega o Less, Alex, tá, tá no lado. Ah, ah, não deu. Me mataram por trás. Por aqui, por aqui. Por aí, Pessoa, Não, não. Me shilda, velho. Onde ele tá indo? Lex engoliu o bolão. Valeu. Tem Torvald. Aqui tem Torvald. É, tem Olha o aqui derretendo nosso tanque. Matou. Porque o Lex é um deus. E ninguém pode jogar isso. Legal e viado. Ah, não tem como cara, é muito dano mano, é marcado pela Tyra com o bagulho do Genos, você é louco. Mas então, Renan, oh, Arsenio, você não, você não pode, não pode usar essa feia, eu joguei aqui, é equilibrado. Não, mas o, o meta ele varia muito sempre é isso que eu tava falando. É, uma hora tá quebrado, outra hora tá quebrado demais. Outra hora tá menos quebrado. Se meta um assim... se ah, aqui atrás o Lex, mortal, Deus do novo mundo. Pega esse intervalo aqui. É, dupla de Mâmica. Aqui ó, é aqui é o Lex. Cadê o Lex? Tá com... chupando o pau do velho ali. Aqui o Zé sonido. Tá morto. Um ah, não segundos. morreu. Escapou com um de vida. Tá lindo no ponto, eu acho. Morreu. ah lá, o Talvid tá sem gente chupando o pantal dele. Bora, bora, bora, bora. O velho precisa de alguém Vamos pra, fazer indo pra pau dele de 15 segundos para terminar. Mata esse gêmeos. 9, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 2, 1 passou na direita, uma mapa do Nossa. Por que caiu a mesma merda do mapa, velho? Quando cair os mesmos players, caiu o mesmo mapa. Quando caiu o mesmo mapa, caiu os uma players. Mas trocou os players. Não era o. Não, eu não não lembro era esse mesmo teve. Eu lembro do. do Zion, na... Não, mas play. nosso era outra pessoa que completou. Ah tá, gente... era mesmo. Não, é quando a gente cai com os caras, entendeu? Depois coloca um mata deixa ele isso. jogar um casual. Tenta marcar sempre o Torvod. Eu tenho que dormir, cara. <risos> Tenta marcar ele. direto o Torvod pra gente tirar <risos> ele. De cara. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Sério, eu só, eu só tô ouvindo nessa partida... Creio, mas... <risos> Barulho de Torvod dando escudo. Só isso que eu tô ouvindo. 5, 4, 3, É Cinco, quatro, três, dois, então, uma disputa de qual Torvud ajuda mais. Vão em direita de novo? Me avisa quando você tiver campo de visão deles eu te o dado, Tá bom. Ó, tô vendo a Tyra Ó, tá na cima. esquerda, pra você ficar marcado. Tá. tá, Não, Lex comigo! Ô, Puta, que porra. O Lex sabe que eu quero ultar nele. Ó, acho que tá... Matei o Lex. Boa, boa, boa. Nossa, tira o Torvald do jogo e acaba. Uhum. É? Eu matei o Lex ali, depois que ele te matou, acabou. Mas é essa a estratégia deles. É, capirão. mas eles vão se derreter aqui, hein. Se liga. Tá, eu tô de ult. Ah, eu tenho que ficar no ponto, foi mal. Mas vocês vão ter que ter noção aí, que eu não posso curar vocês de longe. Ah. Mal. Ah, eu fiz bosta. Começa. Ah, o Mako se matando. O Mako vai morrer. O do Deus Shield. Gênesis tá morto, deles. Makoa, vem pra cá, Makoa. Eu não vou sair do ponto pra procurar o Makoa. Pra o dele. se Tá ali, tá ali, tá recuado. O Lex aqui no cantinho. Quase que eu morro, velho. Tenta vir pra cá, tenta vir pra cá, ó. Já tô. Tá, agora eu vou curar vocês. Ah, escudo, escudo, escudo. Ficando escudo. Ficando escudo ah, escudo. não dá. Makoa da... podia passar pra trás um pouquinho pra ficar escudo. Morri? Ó, o Lex chegou em mim, o Lex chegou no carro. Tá, agora recua, tamo sem torno Ah, é você daqui. Peguei reju, peguei reju. Vai, aqui, ó, vai aqui. que, ó, o morri. Eu quero recuado. Não, eu te... quero recuar, o Lex é muito rápido. Tentei curar esse lesado de uma Carada, foto. Caralho, salvamos uma foto. <risos> ó o Lex aqui. Cara comigo. Lex tá marcado. Cuidado, Dobani. O Lex tá aqui na esquerda. É. Marcado ainda. Ah, Ai, cara, fudeu, fudeu, chegaram em mim. Olha, uma Macoras são louco. Tio. Esse gênio suicida deles. Eu vou morrer. Obrigado. Alguém tem que ser louco, né? Dá cara, dá cara, boneco. Vai, trouxa. Pra mim, pra mim aqui. Where? Ah tá. Ah, o, o, o Ele né? já, já morreu, né? Já morreu. <risos> Macoua! Pelo amor de Deus. Ah, macou burro, mano. Eu não vou curar esse macua, velho. Marquei o Torvald, marquei o Torvald. Cura porque a gente precisa ganhar. Morto. Boa, morreu. Vamos ruxar que eu tô de ult. <risos> só vai, só vai, só vai. Tem ninguém empurrando. Mata todo mundo. Eles querem reagrupar. Vai na base, não deixa eles sair, não deixa eles sair. Vai quem que vai levar o carro? O Makova tá ali, não tá fazendo nada mesmo. Ó, <risos> oh, na, na esquerda, Leon. Tirei Genos Genus, vai passar. chegando, tô chegando. Tô não, passou não. Ó, Lex na esquerda, Lex na esquerda. Tirei Genos Genus. Lex atrás de mim. Cuidado. Marquei ele. 30 Lex e Torvaldo marcado. Torvaldo morto. Oh yeah. Vai seus palmas no cu, vou mandar lá um... Qual é o nome do meu Ele vai mandar um... Ele bumbaste. mandar três três retorno. ti. Mano, é bombastic. ou retorno. Eu vou mandar assim, ó. Assim. <risos> Ponto de captura surgiu em 15 segundos. Ô, oh, não vai digitando aí que daqui a pouco a gente perde virado, é. hein. Vamos... Não conte com ovo no cu da galinha. Comprei em rejuver. rejuver aí. Ah, tudo não comprou. Cinco, eu não, quatro, tu, vou pegar. 3, 2, 1. Mesmo esquema. Eu não usei a última vez ainda. Também não. Homem o cu do Lex. Vamos pra esquerda agora? Ó, oh, a, a hora que... Esquerda você é esquerda aqui é viva quando você voltar é é é que atraso, eu te shield. Tá, tá bom, esquerda. É. E o Drush É, pô, o você vai colar ali. Me shielda, ô... Fina. Era que hoje. eu shieldei o... Eu quero o Turbot, eu não quero vocês. Ó, oh, Letts tá. atrás! atrás okay. mim. Ah, velho! Que Lex filha da puta, mano! É dele. É dele? Nossa, eu contornei ele aqui. Eles espalharam é todos. Tá, jogando. morreu. Morreu o Lex. Nossa, uma maco só pra ficar vivo. Ah, que a Daira tá atrás dele. Ó, o Turbo aqui comigo. Calma. Ih, também. Fudeu. Calma, Bonnie, me tamo chegando. Meu bagulho é manter o Runa vivo agora, pelo amor. Relaxa. Bonnie, Tudo é tu ganhou o escudo, vem eu pra cá. Com pra certeza. cá. Tô morto. Ih, otário. O gênio deles é bot, mano, é impossível. Veja, ele é uma coa feliz demais ali, velho. <risos> A espada não tem o cu, nego né? de graça. Eu sou racista, desculpa. Eu 30 segundos. Mas <risos> é bem. Matei ele também.